Boa tarde, Dark Tenno, seja bem-vindo ao canal Dark Gamer, eu sou o Dark, estou mais um vídeo de Warframe. Hoje eu trago a build do Lock Prime, isso mesmo, pessoal. Ah, não me deu tempo para fazer a build da Valkyrie porque me faltam platinas para comprar o modo Ezimus. Então eu decidi trazer aqui a build do meu Lock Prime, que está muito top. Pessoal, a build do meu Lock Prime conta com 1.96 de velocidade ok, e muita duração. E pessoal, como vocês sabem, o Lock Prime é o a para ser usado em certas missões específicas, como espionagem, captura, sabotagem, até mesmo extermínio, depende do seu ponto de vista. E também pode ser usado em sobrevivência, mas se for usado a quarta ª dele, nesse caso, o skill de desarme. Aí tá, a minha build nem é focada em desarme, é focada mais para sobrevivência, não, quer dizer, para captura, espionagem, ou mesmo até para extermínio, por causa da sua invisibilidade. Hoje a build do Lock é focada em invisibilidade, na próxima build eu trago focado na quarta skill dele ou no, falta, no treino de transporte dele também, quem sabe. Aí tá, então vamos conhecer a build do Loki, ok? Aqui vamos nós. Então, Loki Prime. Para começar pessoal, como vocês podem ver. Então, opa, conta muito mais com do que eu pensava. Então pessoal, uh, nós temos o sprint booster, ok? Que é o modo de velocidade, já agora, é o nosso modo da hora Aqui o Power Drift, o modo décimos, que conta como 20, 15% de, de Strange, ok. O Armored Agility que conta como 15% de speed, de speed e mais da armadura, 45% da armadura. Speed Drift que seria um, modo de, um outro modo da hora, o modo décimos também. Nesse caso, pode fazer a troca para ficar assim melhor. Uh, que se conta como que okay. mais 12% de speed, ok. E mais casting speed, não se, como em inglês está em inglês, eu não sei o que dizer casting speed, peço desculpa. Uh, con con continuation, ok, que dá mais 20 de 28 de duração. Aqui pessoal, uma coisa que vocês têm que perceber na vida do Loki é a sua duração. O Loki é um aframe que precisa de duração caso queiram usar a invisibilidade dele à vontade, ou mesmo até a segunda skill dele. Então, usa a sua invisibilidade. Então, uh, temos a Strange que é, dá nos 30% de eficiência aqui no caso da eficiência pessoal é o seguinte ah, como o lock, eu tinha o lock antes só com 100% e quando eu, eu precisava sempre usar a invisibilidade né mas eu achei que ter eficiência para ajudar é muito melhor do que nada então isso aqui ah, temos o continuity para aumentar dá-nos mais 50% de duração podem usar o continuity normal ok ou o primed quem tiver premium usa Prime, quem tiver normal usa normal ok naromindet que dá mais 90 de duração argon, argon Witch, que dá mais de de de rage ok pessoal se a gente tira esse modo e põe um argon uh, ficas fica com 97 de duração ok pessoal antes a minha build anterior pessoal eu tinha, eu muda, eu tive que mudar build porque eu achava que mudar ficava mais sentido ok é o seguinte eu tinha eu tinha o modo de alcance o outro modo de alcance então eu pensei, porque não meter o Streamline e, e ter o Argumenter? Então eu deixei aqui o Arbor reach, que eu acho que fica, seria muito melhor contar com os 70 de alcance, não 80, mas 70, ok? E antes eu tinha aqui no lugar, deixa me cá ver o. Opa, não tenho, não vamos perder muito tempo com isso. E temos o Rhodes, que também é mais o modo Sprint, que seria outro modo da. Outro modo da de Aura, ok? não faz diferença nenhuma. Ter esses modos de sprint, ok pessoal, são os modos mais importantes para a equipa a vossa build e também o modo de duração. Nunca podemos esquecer dos 3 modos de duração e também os modos de sprint. Com esses modos vamos dar, dar, ter mais tempo em invisibilidade e praticamente sermos bem rápido para fazer as missões muito rápido. Pessoal, então, vou-vos mostrar aqui os tempos na habilidade para vocês verem como está, ok? Ok, aqui na duração da primeira skill contamos com 68.25 segundos, Top aqui na, invisibil na Invisibility que é a segunda skill, contamos com 32.76 uh, 77 de duração, muito top também. Aqui no Switch tempo. a gente conta com 52.5 de range. Mas pessoal, vendo que o range está bem, está mudado, então não temos assim muito alcance. E eu só uso range para ultrapassar lasers, então de boa. O Radial Disarm, então o Real Disarm. Como a build não está focada nele, então o alcance dele não está assim muito importante Mas em termos de damage, a gente tem 15.65, ok? Continua com bom damage, ok? Muito top E invisibilidade e gasta 35 de, de energia, não é assim muito importante, não é assim muito Ok pessoal, uh, o que é que vamos fazer agora? Eu vou fazer uma missão de espionagem e para vocês verem que vai ser super top, super de boa para fazer emissão de espionagem, ok? Antes posso para vocês terem uma noção, eu vou ficar invisível agora e vocês vão ver quanto de duração tem aqui, podem ver. 30, Começa em 32, ok pessoal? De boas, ainda continuo com uh, energia suficiente para usar por causa da do da eficiência como eu tinha já dito. Ok pessoal. Então vou fazer agora a uh, espionagem, ou mesmo tem um extermínio em princípio, e vocês vão ver como é que ele fica, ele consegue aguentar muito tempo, tanto está invisível para fazer a missão dele. Vamos lá pessoal, é só dar um play aqui. Então pessoal, nós acabamos de chegar aqui na missão, ok? Vamos fazer spy como eu já tinha dito. Eu vou, ficar, eu vou fazer. Eu vou estar sempre invisível e vamos lá. Vamos começar pelo ponto A, eu okay. acho que está o mais perto, é o mais perto que está aqui, opa. Yeah, o ponto A está mais perto, então olha eu vou despachar aqui rápido. Então, uma coisa que eu muito gosto de usar aqui seria o, o clone, mas a intenção não é essa né. Então vou fechar um pouco aqui, vamos deixar passar. Então vamos aqui rápido desligamos. Como vocês podem ver pessoal, super de boa até agora. Vamos chegar ali também. Então, só avançar aqui. Uma cuidado aqui também. Essa espionagem aqui é sempre o era, literalmente. Ah, outra vez. Y vamos outra vez. ficar invisível outra vez. Como vocês podem ver pessoal, eu já fiquei invisível duas vezes e a nossa energia continua de boa dá para eu ter outro lado da missão ainda vamos ver qual está mais perto é o B então vamos tentar chegar ao B rápido com a velocidade que a gente tem a gente chega muito tempo chega bem rápido lá 2.15 de velocidade então é o B que está mais perto como já tinha citado então vamos lá praticamente o que sempre com Inimigos, mais tempo sou com a vossa duração para ter cuidado, né? É que praticamente 20, 32 minutos, passa segundos nesse caso, passa rápido. Tu tem que preocupar com a duração e passa a fazer a missão de boa. Não tem mesmo aqui preocupar muito. Então, ah, esta aqui é mais fácil. Eu vou por cima. Eu prefiro fazer a missão por cima. Opa, não, não, foco, já fiz merda. Né? Então vamos por aqui. Ainda há tempo pessoal, não me preocupem, ainda acho que consigo ter tempo aqui, olha, opa, está lixado, está <risos> complicado aqui, bah, já está, deu tempo e infelizmente conseguimos, pá, foi um 3, peço desculpa mas acontece, né? Esses, esses erros acontecem mesmo, vamos continuar aqui. Hum, o que aconteceu com a velocidade? Hum, ah, bom o tal, pá, cima. Vamos, vamos, vamos, vamos. Agora vamos para o último ponto, né? Opa. Ah, não tem invisibilidade, tem invisibilidade suficiente. Né? Então, agora temos que deixar o elevador. Vamos esperar um pouco aqui rápido. Então, pessoal, o que é que vocês acharam do, do Loki? Vale a pena, não vale? O que é que vocês acham da minha build nesse caso? Vale a pena usar? Deixem na descrição, pessoal, o que é que vocês acham? E se vocês quiserem um, premium, um fashion premium do Loki, então deixem na descrição também. Deixem nos comentários nesse caso, na descrição, nos comentários. Que eu irei ver, e ver se vale a pena. Ok? Ok? Então, eu acho que tenho que mudar o capacete também. Apesar de que o Loki ser muito bonito. Acho que o resto ocorre é só fazer a mão pessoal eu acho que essa missão aqui não é ser muito difícil Eu agora vou optar pela usar umas habilidades Em princípio vamos ver se dá Olha Primeira E teletransporte Um exemplo aí pessoal Que vocês podem dar pela habilidade de Loki Desligar aqui Eu vou somentar rápido aqui a energia Porque eu estou sem já Vamos ver se chega... Boa... E... Não! A ah, sério, eu sou mesmo azarado em todo lado, já viram? Em vez de usar a terceira, fui usar a quarta de e tipo não sei porquê... Mas, já... Yeah. Então, é rápido aqui... Já está... Está completa toda, toda a espionagem, pessoal! Uh, este foi o vídeo de hoje, a build do Loki pessoal, espero que vocês tenham gostado, literalmente, espero mesmo que tenham gostado da minha build do Loki, uh, se gostar deixa o seu like, se inscreva no canal se for novo, eu espero ter ajudado vocês a build do Loki, essa build não leva a nenhuma forma já agora pessoal, vejam por esse lado, não leva a forma, não tem que gastar nada, mas eu vou pôr a minha forma porque eu preciso ter sempre uma build com formas, ok? Eu espero que tenham gostado pessoal, até a próxima, eu sou o Dark Gamer e a gente se vê no próximo vídeo.